E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e cara, hoje eu tenho muito motivo Pra estar feliz, eu tenho na verdade dois motivos em específico pra eu estar muito, muito feliz Um deles é que no vídeo passado a maior galera me deu os parabéns pelos 10k Eu fiquei tão feliz com a interação do pessoal Foi realmente muito emocionante pra mim ver a galera, enfim, comentando Parabéns João, te desejo todo sucesso e tudo mais Esse é o tipo de comentário que motiva o cara pra estar trazendo o vídeo pra vocês Chegamos a 10 caixas, estamos quase batendo 11 Aí o negócio está crescendo, meu irmão Então se você for novo Se você ainda não for um... O pessoal gostou muito dessa <risos> Bigodinho e bigodinha <risos> Se você ainda não for um bigodinho Uma bigodinha, se inscreve aqui embaixo E também deixe o seu like Porque, cara, o vídeo de hoje Promete, mais uma vez, promete Os vídeos estão prometendo ultimamente Sei que geralmente a gente fala isso em todos os vídeos Mas, <risos> cara, eu estou muito empolgado Porque, mano do céu Aconteceu uma coisa que eu queria queria muito que acontecesse eu estava buscando essa carta durante muito tempo eu enfrentei tempestades ventanias furacões mas finalmente meu irmão finalmente e não vai ser da forma mais justa mas eu vou conseguir Comprar a minha primeira lendária Eu nunca comprei nenhuma lendária Todas as lendárias que eu ganhei, que não são muitas Vieram em baús Baús que eu também já comprei Não sei se pode considerar que eu comprei a lendária Não, eu comprei o baú Mas eu nunca comprei realmente uma carta lendária Na verdade é comprar barra desbloquear uma carta Porque eu ainda não tenho essa carta E eu desejei ela por muito tempo Eu vou comprar ela aqui com vocês no vídeo Hoje nós vamos gastar ouro, meu irmão Hoje nós vamos gastar ouro porque veio um baúzinho épico também ali na minha loja Mano do céu, que épico esse vídeo, que épico barra lendária esse vídeo <risos> negócio tá bom, tá bom Ó galera, abri o Clash aqui, vamos descer aqui embaixo, ó. oferta especial Um baú épico da Arena 10, né, só apenas 10 mil de ouro e nós vamos comprar aqui ao vivo E olha, descendo aqui embaixo, Jesus, Jesus tanto que eu te procurei, guria. Tu tava onde, sua perdida? Bruxa sombria, meus amigos. Bruxa sombria que eu ainda não tenho... Nenhuma cartinha Não desbloqueei essa maluca E vou desbloquear ela agora, mano Eu tô muito doido pra comprar Eu tava simplesmente juntando ouro Pra comprar ela, na verdade juntando Mais ou menos, né, se tivesse uma coisa pra me gastar Eu gastava, mas eu tava com essa Intenção de se ela aparecesse na lojinha Por isso que eu estou na montanha do porco, parei até de jogar Vou ficar aqui, vou esperar ela vir Vou esperar ela vir, <risos> brincadeira Mas eu vou comprar ela aqui com vocês em vídeo eu Tô até empolgado, cara, eu tô até empolgado Primeiramente, óbvio que a gente vai comprar o baú épico, então partiu Comprar aqui esse baúzinho épico E vamos ver, cara, tomara que venha executor Que é uma carta que eu gosto bastante Um tornado legal pra caramba Barril de goblins, 4, muito bom Barril é uma carta muito forte Clone. É. é. Mais uma, vamos ver, vamos ver Guardas é zoação, né? Não pode ser verdade isso aqui, meus amigos. Que baúzinho, chorou, cara. Esse baúzinho épico. 10 mil não tão bem investidos assim. A única carta que eu realmente uso desse baú épico, eu acho que é o barril de goblins, que valeu a pena. Mas de resto, meu irmão, o negócio tava feio, tá? tá tava feio. Então chegou o momento. E agora que eu vou clicar nessa carta lendária, vai aparecer que é 40 mil de ouro. É bastante ouro? É bastante ouro. Mas... Vale a pena, cara Ó, temos que ter dinheiro, gente Temos que ter ouro, gold pra aproveitar Brincadeira, não é bem assim que funciona, não Não economiza, não, pra tu ver Meus amigos, cliquei no botão de comprar Uma bruxa sombria, meu amigo Cara, mais 80 mil de ouro Eu volto ela no nível 2 Mano, compra ou não compra? Ai, que tentação, gente Eu não sabia que podia comprar mais de uma É sério, eu tenho ouro suficiente Ai, galera, agora tá... O problema é que se eu comprar, vai... vou ter que ter ouro pra upar Mas mesmo assim não deve ser tanto de ouro, não deve ser Eu já upei já, duas cartas pro nível 2 Cara, compro ou não compro? Mano, pra esse vídeo ser épico e você tem que dar muito like Mas tu tem que me garantir que você vai explodir esse botão de like Eu vou gastar mais 80 mil de ouro e vou upar essa bruxa se eu tiver ouro suficiente pra isso depois Beleza? Já deixou o seu like? Então bora comprar mais uma bruxa sobre. Tá saindo cara, gurieto Tá saindo cara, mas vamos comprar Compramos, bicho, compramos Sobrou 46 mil de ouro Ainda eu acho que é bastante ouro, mas enfim Foi bastante ouro investido Nessa bruxinha, mano <risos> Vocês não tem noção quanto eu estava atrás dessa carta. Ela e a princesa e o mago elétrico, que eu ainda não tenho, eram as cartas lendárias que eu mais desejava. E agora ele poder tá liberando a bruxa sombria, tá desbloqueando a bruxa sombria, cara. Tô empolgado, tô empolgado demais Para ficar melhor, eu só tenho que ganhar esse desafio do Mega Cavaleiro Quem aí tá ansioso pelo desafio do Mega Cavaleiro? É sério, comenta aqui embaixo quem aí tá muito ansioso para desbloquear essa carta É sério, cara, eu tô impressionado Eu vi algumas gameplays aí do pessoal jogando tal, né? do aplicativo do desenvolvedor, o app do desenvolvedor E mano, eu achei fantástico Eu tô muito doido para desbloquear essa carta Tomara, né? Que eu se eu conseguir, é claro que eu vou trazer aqui em vídeo pra vocês é, Eu jogando esse desafio do Meia Cavaleiro e tentando desbloquear essa carta Então, meus amigos, voltando aqui pro Clash Vamos ver lá embaixo onde que ela se encontra Ali, ó, botãozinho, na selinho de novo Tá, tá, mano, lacradinha, mano, lacradinha Só 5 mil de ouro pra gente botar ela pro nível 2, meu irmão É sério, vamos botar ela pro nível 2 agora Partiu, agora tu vai ficar mostra Buxa, bruxa, bruxa sombria monstra mano, essa aqui ficou forte agora, <risos> duas, duas, duas, comprei, comprei mesmo, comprei mesmo, tô empolgado Então galera, o deck que eu vou estar tá tentando utilizar hoje, um famoso deck aí de golem com bruxa sombria, mas que eu não tinha como usar esse deck muito bem porque, enfim, não tinha bruxa e... Eu precisava muito dela Agora que eu tenho, eu vou tentar esse deck aí que muita gente já usou E eu vou chamar um desafio clássico aqui porque eu ainda não me garanto muito com esse deck, beleza? Mas enfim, tem bastante gente que sabe usar, tem vários youtubers que já gravaram aí com esse deck utilizando Então um deck que é realmente muito bom, beleza? Eu não sei como ele tá funcionando nesse novo meta, mas no meta passado ele tava funcionando muito bem A nossa mão começou muito boa e estamos jogando aqui contra o YP Kush, acho que é isso Acho que é isso, meu amigo Beleza, então Ó, começamos tacando o coletor Ele começou tacando o canhão ali Beleza, beleza, beleza, beleza pura Vou tacar aqui esses goblins Pra puxar um pouquinho aquela galera ali Nossa, mano, que bosta isso Não foi muito bom a nossa jogada agora Esses servinhos dele Vai dar bastante dano na nossa torre Deu bastante dano na nossa torre Mas, enfim, o lance é nós tá, Não tá usando tanto o elixir nesse exato momento E esperar um pouquinho, né? O negócio ficar melhor, beleza? Vou tacar o Baby Dragon aqui. O que, que esse cara tá achando? O cara que vai, que vai fazer contra a gente, mano? Tu te liga, bicho! Ô oh, P. Tu te liga! Vou tacar mais um coletorzinho aqui. Porque coletor, mano, é o que manda nesse deck. É sério. Um hitzinho, beleza? Um hitzinho lá. Legal! Da hora! Ó, pra não deixar o Elixir carregando tanto aqui, vamos tacar o cavaleiro aqui atrás. O cara sabia que o cara ia fazer isso. Vou tacar aqui a minha. Gangue de gol... Nossa, gangue ali... Nossa, mano Nossa, muito bom Vou tacar aqui a bruxa Sombria Vou tacar... Não, vou tacar, vou tacar o golem aqui atrás Beleza? Atrás da bruxa? Claro, porque não tem como eu tacar o gol lá na frente E ter mais alguma coisa pra... Enfim Aquela bruxa ali já é Elvis Já é Elvis, nem tava contando tanto contigo, bruxa Vou tacar o Baby Dragon Aqui no lado, cara, e talvez possa ser uma boa pra gente Já vou tá aqui preparado com o nosso relâmpagozito Sabe? Cara, tu não vai defender esse negócio, bicho? Eu vou tacar mais Um Beleza, beleza, Tacar tá gangue aqui Nossa, o complicado é que não focou lá, né? Mas, mas assim, enfim Nosso deck não é tão bom contra deck Com esse deck era que vou tacar a bruxa aqui Mas talvez a gente leve a torre lá Porque os goblinzinhos chegaram lá e isso é muito bom né? Como assim a bruxa não soltou isso? Mano, o que que tá acontecendo, mano? O que, que tá acontecendo, meu amigo? Vou tentar aqui começar um novo push do outro lado. E, mano, eu tava muito afim desse deck. Vocês não têm noção de como eu estava querendo usar esse deck. Vou tacar um relâmpago aqui nessa galera? Não sei. Não vou tacar, não. Não vou tacar, não. Vou tacar uma gangue aqui. Talvez agora seja um momento bom para tacar um relâmpago, sim. Mas, beleza, beleza, ele vai levar aquela nossa torre O certo seria eu ignorar, mas, mas eu não ignorei, fui tanso, foi um pouco, né? Mas enfim, galera, vamos ver o que a gente consegue fazer por enquanto aqui Vai lá, bruxa, vou tacar aqui a ganguezinha, né? Mano, para de dar dano aí na minha torre, bicho Vou tacar mais uma Nossa, esse tronco aí não teve Nossa, mano Mano, levamos essa De primeiraça, cara Eu não tô acreditando, mano Eu não tô acreditando Esse deck é muito bom, galera É muito bom mesmo, às vezes vale a pena Tu ignorar um lado né? Deixar o cara levar o outro lado E montar um combo com um golem do outro lado Com bruxa, baby dragon, enfim Vale a pena, às vezes, tu liberar uma torre Pra levar duas ou três, né Esse deck realmente é um deck pra levar três coroas É muito forte, muito bom, e eu estava muito afim De jogar com ele, eu tenho quase certeza que eu me saí bem de primeira Porque eu assisti muita gente Jogando com esse deck, galera Muita gente mesmo, todos os youtubers aí Eu vasculhei e como eu não tinha bruxa, eu sofri durante muito tempo, não é mesmo? Agora eu tenho e o negócio ficou top Então é isso, o vídeo de hoje foi esse Eu estou muito feliz por ter desbloqueado a bruxa sombria E ainda ter jogado uma no desafio clássico e ter vencido Eu sei que vai ter uns que vai oh, Ai, joga, joga desafio clássico, joga normal mesmo Mas é que como eu não conhecia o deck e nunca tinha utilizado Eu fiquei meio assim, né? E como... Eu, eu sou cagão, hashtag João Cagão Brincadeira, não, não, tem, não existe essa hashtag, beleza? Nem se encarna, nem se encarna Sei que tu já pensou besteira em comentar aí embaixo, mas não existe essa possibilidade Brincadeirinho, espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo Não sai do vídeo antes de deixar o seu like E também se você for novo, seja muito bem-vindo Se inscreve aí embaixo, é nóis Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!